Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente testar um produto de cabelo juntas. E é um produto que faz muito tempo que eu não uso nada dessa marca, que é a Nasca, a Origem. O primeiro vídeo, acho que um dos primeiros vídeos aqui do canal de cabelo foi uma máscara da Origem, que era a máscara de óleo de argã. E hoje eu vou testar a de óleo de coco. Essa aqui é uma máscara de nutrição profunda. Ela tem 500 gramas... Promete hidratação e selagem dos fios Alinhamento, maciez e Brilho incrível Ela tem outros óleos ainda na composição Tem argã, oliva Linhaça, coco, girassol, macadâmia E abacate E ela diz aqui que nutre de forma Intensa os fios que precisam de cuidado Especial promovendo o fortalecimento Da fibra capilar e que a formulação É enriquecida com óleo de coco E vita óleos plus que são Um blend de óleos vegetais Nutritivos ricos em vitaminas e que melhoram o condicionamento dos fios, além de proporcionar reparação, selagem e proteção aos cabelos. Eu usei essa máscara aqui ontem e é óbvio que eu filmei todo o processo pra vocês. Sobre a máscara, eu amei a embalagem, foi uma surpresa ver ela no site, eu comprei ela na farmácia e foi uma surpresa ver ela lá no site, ela tava em promoção. E óbvio que eu corri testar, eu tava louca para testar, testar mais máscaras de cabelo. E ela tava por R$11,99, reais por aí. Eu vi na internet que o preço dela é de R$15 a 16 reais No site oficial da marca, inclusive, é R$16,0. Então, eu acabei pagando mais barato, mas eu acho que para 500 gramas funciona muito esse preço. É exato, muito, é um super custo-benefício, porque isso aqui vai durar um ano, certamente. Ela tem 12 meses de validade depois de aberta, mas eu, eu sei que essa quantidade é uma quantidade que eu consigo vencer. A Nazca tem aqueles potões gigantes de 1 um kg. Que pra mim é demais. Mesmo eu tendo cabelo longo, eu não uso tanto assim pra valer a pena aquele pote. Eu acabo deixando o produto vencer e acaba indo fora. Então esse aqui eu consigo usar inteirinho, do início ao fim. E eu achei perfeito esse tamanho. Eu não tinha visto essas embalagens novas ainda da Naska E elas estão lindas. Eu achei lindo esse, esse rótulo novo. E o cheirinho é incrível. Eu passei um pouquinho aqui na minha mão. E, gente, tem um cheirinho de coco, mas não é aquele cheiro de coco, de bala de coco, que enjoa. É um cheirinho de coco, mas é mais suave. Então, fica no cabelo, mas fica bem pouquinho. Então, não é aquele super perfume que vai brigar com os produtos, que vai brigar com o teu perfume, com o teu desodorante, nada disso. É um cheirinho super suave, super de boa. Eu sou bem chata com o cheiro, o cheiro de óleo de coco me enjoa, mas esse aqui é boa consegui usar e ficar com ele no cabelo sem enjoar. Então, realmente ele tá aprovado. E o efeito dele no meu cabelo foi maravilhoso. Até eu passar ele, eu tava sentindo que meu cabelo tava meio Unidos Venceremos, assim. Tava inozando, tava tudo amontoado, não conseguia deixar ele sem nós, porque era eu respirar que ele tava nosado de novo, acho que porque tava muito hidratado, então ele tava muito maleável e ele acabava sendo, se embolando todo. Quando eu passei o produto, logo quando eu tirei no banho mesmo, eu já senti que fez uma super diferença. Eu consigo sentir que cada fiozinho do meu cabelo realmente é um fiozinho, ele tá selado, então ele tá lisinho no lugar. Óbvio, meu cabelo tem duas texturas. Aqui embaixo ele é mais ondulado e aqui em cima ele é mais liso. Então... Dá pra ver isso, eu não apliquei nenhuma fonte de calor. Eu deixei realmente ele secar natural pra gente ver o efeito do creme e não da escova secadora. E ele promete selar os fios e fortalecer a fibra capilar. Eu não sei dizer se ele realmente vai fortalecer a longo prazo. Mas eu vou seguir testando e eu conto pra vocês. O link do post do blog vai estar tá aqui embaixo. Então eu vou ir atualizando lá conforme for passando os dias. Mas quanto a selar os fios realmente. Meu cabelo tá com a textura, o toque de cabelo pranchado, de cabelo... Uh, Alisado, Mas dá pra ver na aparência que ele não foi alisado nada. Que ele não, não teve nenhuma fonte de calor. É realmente o efeito do creme que deixa ele assim mais... Sedoso. Mas não é um sedoso de ficar escorrido. É um sedoso de estar tá gostoso no toque, sabe? E eu consigo ver que os fiozinhos realmente estão separadinhos. Tá tudo tranquilo. Não tá mais aquela bola de pelo que tava na minha cabeça. Então eu curti... Muito, Eu acho incrível que um prot de creme que é tão baratinho faz um efeito tão incrível, tão maravilhoso. Eu sei que tem outros cremes da marca que eu queria muito testar as outras linhas, mas é que eu só vi essa aqui lá no site. Como eu falei, eu paguei R$12,00, então é um super custo-benefício de um produto que vai durar pelo menos um ano aqui em casa. Então... Amei! Eu vou deixar linkado aqui no card o outro creme da Nasca que eu já testei. E se tu tem algum creme favorito da marca, comenta aqui pra me contar, porque eu quero muito saber pra testar também. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Um beijo e até. Tchau!